Boa tarde amigos, sou Maurício Mocó, hoje vamos fazer um vídeo aqui da demonstração das antenas, e essa aqui é a, é a antena número 2, é uma antena que nós comercializa, que é para ouro, cobre e, e também pode ser usada por comando de voz é uma das que nós mais vende. então é uma excelente antena, então é muito bonita essa. E nós tem aqui a telescópica Nós tem aqui a telescópica que essa aqui é a Essa é a número a número 3 Aqui ela é de rosca No lugar da antena Você tira tira a rosca dela e puxa a antena dela então aqui você puxa a antena você encolhe ela, ela fica toda encolhida tem a tampa, você pode colocar e também você puxa ela e faz o L, essa é a número 3 que nós temos então a é uma antena muito importante agora nós vamos abrir a outra também para nós fazer uma demonstração certinha dela virar aqui para ver se a câmera pega aqui a antena veio para frente é só enfiar a mão e puxar ela e nós faz o L tá pronta para fazer pesquisa então aqui é a posição dela ela tá pronta aqui ó. é uma antena muito boa para ouro diamante coisa enterrado guardado então é uma antena excelente aí os amigos que tiver interesse aí nesse tipo de produto a descrição tá embaixo do vídeo e esse vídeo é mais mesmo para fazer a demonstração dela, ela encolhe você deixa só o tubinho você deixou ela reta aqui ó, você só pega lá em cima que ela vem encorrendo. e está toda dentro do tubo você pega o tampão, tampa a, tampa a ponta da antena é um tubo, quem olha assim é um tubo de metal então a outra mesma coisa Você fecha Aqui nós temos aqui ó, a número... Essa aqui é a número 4 Essa é a número 4, ela é toda de metal, os, os, os tampões dela são de metal Vou fazer a demonstração com uma só aqui para ficar mais fácil a antena é, ela é toda toda em cobre não tem nada de, de outro material todo cobre embaixo ela é de pressão tampão aqui ela tem a câmera tem lá no fundo dá para ver aí é todo cobre você coloca a, a tampa perto você pode usar diamante na câmera você também pode usar ouro testemunho agora também você pode trabalhar com ela com comando de voz é uma excelente par de antena elas é um cunhadeiro muito boa elas cruza muito bem e outra é construída toda em cobre todo o material nosso todo é todo somente é todo esse aqui por exemplo é latão não tem outro tipo de material nela ela é construída toda em latão as antenas latão aniquilada as punhadeiras latão essas é toda em latão então são os três tipos os três tipos que a gente tem trabalhado com ela é uma antena excelente principalmente essa ela é muito bonita essa e essas daqui você pode carregar ela no bolso você vê ela é pouco maior do que a mão então você pode carregar ela dentro do bolso no bolso da cá, você carregar as essas daqui também a desmonta as partes de cima as antenas saem também também fica fácil para carregar também que é umas antenas muito bonitas aí o amigo que tiver interesse aí a descrição tem embaixo do vídeo aí é só dá uma olhada aí, essa antena também é uma antena muito especial ela também é toda construída em cobre aí o pessoal aí para ter uma ideia dela certinha então, a... é o par dela, também trabalha as duas juntas Ali já tá cruzando porque tem latão embaixo então é pedir o pessoal aí para se inscrever no canal dar uma força aí o canal crescer logo quando tiver 5 mil nós vamos fazer um sorteio no de um par de única e também mais umas coisas amanhã vai ter uma live às 5 horas então é pessoal aí amanhã se quiser fazer umas perguntas ao vivo aí a gente vai responder e hoje eu tô fazendo mais esse vídeo para mostrar esses modelos dessa variônica o pessoal já, já tem uma ideia delas e também é pedir para o pessoal aí que for fazer algumas variônicas aí procurar fazer somente de um material não ficar misturando muito material porque às vezes se você misturar muito elas não ficam muito boas então é vai vai fazer as varioncas procurar fazer por exemplo se é latão só é latão se é cobre só cobre é hoje nosso vídeo hoje vai ser um vídeo meio curtinho porque é mais mesmo a demonstração de, dessa, dessas varas e outra, essas varas tanto elas trabalham com um testemunho na câmera, por exemplo, você pode pôr diamante, pode pôr o você pode pôr uma outra pedra, topazio, um turmalina, o que você quiser pôr na câmera para caçar. Mas o mais aconselhável é trabalhar com o comando de voz. O que a gente tem tra trabalhado em cima aí, tem feito as lives, aí o pessoal tem feito as perguntas, tem tem explicado as perguntas sobre esses comandos é muito importante é muito importante aí o pessoal aí participar da live porque nós estamos aí trabalhando em cima, o pessoal que está adquirindo seus produtos, eles trabalhar com o comando então a... por isso que a gente já vem fazendo as variônicas já só de um material Justamente por causa do comando Que ela possa trabalhar Com os dois jeitos Ela pode trabalhar com o testemunho na câmera E pode trabalhar também pelo comando E a gente vem aí nos vídeos A gente vem explicando tudo que pode é, Falando sobre ela Como trabalhar com ela Como chegar nos lugares Como saber se achar um veio ali, o que que tem ali, sobre água também, sobre achar os veios de água, as, as áreas de minério, Hoje a gente vem falando sobre uma série de, de coisas aí nesses vídeos, e as lives a gente tem conversado, olha, bastante pergunta tá chegando, a gente tá respondendo, tá explicando, E também avisar o pessoal aí que a live é amanhã, a partir das 5. Nossa live não tem nada programado, mas um programa o que é que a gente vai falar dela. Tem nada na prancheta. Pessoal que chega na live, cada um faz a sua pergunta, nós vamos trabalhando em cima daquelas perguntas que vai saindo. Então é, é o que o pessoal pergunta, é o que a gente vai vai ter na live. O cara perguntar veio de água. Então vamos responder sobre veio de água, sobre o que ele quer saber. O outro pergunta outra, sobre o que ele quer saber. Então nossa live não é programada assim. É, vamos ter uma prancheta, vamos seguir essa prancheta à risca, não. É o que o pessoal perguntar, tiver a altura da gente, a gente vai responder. Então a maioria das perguntas é sobre as é é parte de mineração, parte dessas coisas então a gente não... por exemplo, se eu falar para vocês que o assunto da manhã na live vai ser tal coisa, pode não ser, pode, pode ser que não caia nenhuma pergunta naquela parte. então as perguntas o pessoal vai fazendo, nós vamos respondendo e vamos trabalhando na live e o outro tem me surpreendido, porque nós temos ficado aí uma hora, uma hora e meia falando aí na live, pessoal perguntando e eu achei interessante porque o pessoal tem interesse então é importante, então nesse vídeo de hoje eu tô deixando já mais ou menos assim porque e também avisando o pessoal da, da live amanhã, o pessoal que vê o vídeo aí quiser participar amanhã da live é bem vindo e o pessoal que não é inscrito aí se inscreva no canal aí para receber os novos vídeos depois que a gente vai tendo E pessoal que tiver interesse nesses produtos aí, o contato tá aí embaixo E tudo que a gente puder ensinar, nós vamos ensinando aí nas lives, nos vídeos Vamos fazendo um vídeo para demonstração É que nesse vídeo de hoje, hoje eu pensei, qual é o vídeo que eu vou para no canal hoje Eu vou fazer sobre as variones, porque é o seguinte O pessoal é, ver que essas variões são feitas de um material só, justamente para que você possa trabalhar com o comando, trabalhar com a radiestesia com ela. Agora, se eu encho ela de coiseira, rolamento de ferro, mais uma coiseira e troca uma coisa, põe outra, aí ela já não, serve, não vai servir para o comando. Porque as variônicas, quando elas caem numa área de minério, elas são 20 perguntas, as 20 perguntas são em seguida. Então se ela tiver com muita, muita coiseira nela, ela, ela, ela, ela faia, em algum lugar ela faia nessas perguntas Aí ela te joga, sei lá, tudo de volta lá no começo, depois torna, falha, torna te joga no começo Então ela tem que ter um material só para que a energia trabalhe nela Então a, O comando de voz é radiestesia, é radiestesia é a energia que desce do cérebro e trabalha com ela hoje o vídeo mais era menos para explicar lembrando aí para o pessoal da live amanhã a partir das 5 e nós vamos ficar com o um vídeo hoje mais curto um pouquinho uma boa tarde maurício mococa